Oi, tudo bem? Esse é o décimo segundo episódio da série, onde eu estou mostrando uma exposição com diversos brinquedos artesanais, chamada Brinquedos do Brasil Invenções de Muitas Mãos, realizada pelo Sesc Nacional, que está viajando por todo o Brasil e passou aqui por Londrina, no Paraná.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 não tem como a gente não voltar para o passado, nós já falamos disso, não é mesmo? É verdade. E me conta, o que tem aqui por trás dessa casinha com essas luzes acesas? Então, aqui é a parte da tradição, uma atração maravilhosa, que as crianças, pessoas, quando vêm isso aqui, ficam loucas, querendo saber o que é que tem. E é o nome de como se brincava antigamente. E quando se coloca o olho aqui dentro, a gente vai poder ver brinquedos de espiga de milho, com caixinha, latinhas de sardinha. Então como era feito realmente antigamente, antes dessa tecnologia que nós temos atual, atual agora. Então quando a gente olha aqui, a gente emerge naquela coisa dos nossos avós, nossos pais, porque a gente já não teve mais contato com isso. Mas nossos pais e nossas avós contam a história de que os brinquedos eram todos de forma natural do que eles achavam no quintal. Então espiga de milho, é, pedaços de coisas que as, avós, as mães jogavam fora. Latas é, de óleo. Lata de óleo oh. Até mesmo frutas estragadas assim, ou frutas verdes que caíam do negócio do, da, da plantação e que não usariam mais, eles colocavam juntos e usavam a imaginação. Por exemplo, tem brinquedos aqui que tem pedaços um pedaço de mamão que eram bois. Então as crianças se divertiam, pegavam pedras e viravam animais. Então as crianças usavam a imaginação de todo jeito e faziam toda uma fantasia em cima disso, sabe? A escola constitui também um espaço de conhecimento da cultura lúdica da humanidade e da possibilidade de vivenciar toda a emoção das brincadeiras de agora e outrora. É um lugar para novidades, sem deixar cair no esquecimento as brincadeiras, brinquedos e os jogos que fizeram parte da vida de nossos antepassados. Assim, o antigamente se transforma em agora. Que tal brincar também à moda antiga? Eu adorei essa parte da exposição. Na prática, antigamente brincava-se assim e hoje também. Porque muitos dos brinquedos atuais tiveram sua origem nos brinquedos de antigamente. Aqueles que os nossos pais e avós brincavam e que ao longo dos anos tiveram evoluções e nos cativaram. Os brinquedos de antigamente eram muito simples, mas as crianças gostavam porque se divertiam com a própria imaginação. Faça uma coleta de sucata junto às famílias e transforme esses materiais com os pequenos. Eu tenho certeza